Ó, oh, vou mostrar pra vocês o bug. Ó, oh, é pra vocês fazerem com a companheira de vocês. Tem que. Quem vai ser minha companheira? Eu. Ô, oh, que... não, <risos> não! É eu, eu, eu, eu tenho um desafio pra ti. Eu quero ver tu fazer uma coisa aqui. que quê? Ah, não. É só andar com a minha moto e subir um degrau aqui. Gostou tem. Gostou do que... carro da Hot Wheels? Que rolê esse atrás? É o símbolo da Night. Gostou do carro da Hot Wheels? Se tu não apanhou em casa, tu vai apanhar aqui. Vai, vai. Só empinar. Calma, calma. Por que só eu morro quando faço isso? Olha! Aqui. Olha o que acontece comigo, mano! Eu vou entrar no do Skid, parece que tá mais cheiroso. Que o dedo tá mais cheiroso? Não entendi. Não sei, parece que tá mais cheiroso dele. Aqui, ó. Olha o cheirinho. Hum, hum! cheiro de uva. É verdade, é verdade. Sete belo! Ah, não! Sete belo neles! Mas o Skid, esse carro empina, não? Não, não empina não. Dá pro pai que eu faço empina. Não empina não. <risos> Eu falei que, Pina, esse aqui é um muscle Como? car, porra. Então um muscle car moderno e feio. É drift, Mas eu não tô com pena de drift. Eu não tô com pena de drift. Foda-se, você não é bravo? Ah, não eu sou, não. Não, só não. Ai, caralho, velho. Para de bater é em nóis. mim, velho. Ah, você metiu drift e bateu. No Ai, caralho, veio outro agora. Cadê o skid pra eu bater? Só falta ele, mano. Aqui. O nome desse carro vai ser Ana. Ah. Okay, Oh, tô tunando o carro aqui, dá licença! Dá licença, por favor! Não é, pode, mano. Eu não consigo sair, tu me bugou na cutscene. Eu acho que eu não vou conseguir. Não. não. Saiu. Saiu. Nossa, Nossa saiu muito saiu rápido. Eu bati! Eu rápido. bati na cutscene. Onde spawn aquelas bicicletas que tem a rodinha fina de velocidade com frequência no deserto? A ciclista, puta, não passa a mínima ideia. É Filha da. Cara, esse carro que, que eu comprei é uma merda. Vai usar ele, gastou Nossa, dinheiro. Melhor. No... Nossa, ai, mano. ai, ai. Ai, a gente tá chorando muito. Não, cara, mas... Mano, eu vou colocar você pra dirigir Tá bom, tá bom? Vendo, né? Tá muito de chorololis. <risos> Tô vendo aqui uma coisa. Rina, né, velho. Porra. <risos> aqui, ó. Churrasquinho, Fugiu. Vem cá, Vem cá. <risos> Oxi, mas não tá pegando fogo pra mim o carro. Olha que tá. Oh, oh, oh. tá, tá bom, olha, olha, olha, olha o atalho. Pega fora. Ah, Bati na carcacinha, ia ser bonitinho. O quê? O você, carro do Skid cara, se transformou nisso? Oló oh, que Skid, você, parabéns pelo novo carro. Esse é o meu carro agora. É teu carro, teu carro. Boa sorte. Ah, mano, o polícia tá atrás de mim. O <risos> meu carro tá ali no meio. Ô, oh, polícia, já falei que eu jogo golfe? Polícia, já falei que eu jogo golfe? Ah, eu vou morrer. Vou morrer antes de mostrar que eu jogo golfe. Sai, polícia, eu jogo golfe. Eu jogo golfe. Ah, não, não, não, não. O que? É, por que, que tá atirando em nós? Skid, o que, que tu fez? de o que tu fez? Talvez eu tenha matado o um policial. Ai, <risos> ah, o helicóptero vai me pegar. Ah, liga pro Lester da lego Ligo, ligo. <risos> Ele tá reba rebaixa ele pra ele ficar com o bug. Já tá com o bug aqui, ó. <risos> Eu tô teste vendo, aí, valeu. Testa aí, testa aí. Ah, <risos> testa aí cara, <risos> pra ver se tá bugado. Fugiu, ó o verminho. Ó o verminho, ó Vem cá. <risos> ah, não dá um carro bem. mais rápido. Okay. E? Tá com o Neone agora. De boa, tô de boa, tô de boa. Ah, cara. <risos> <risos> Sai daqui. <Caralho>. Não, pegou! <risos> Eu pego! não, não, não, não, não, não, não, seu, de não, seu, não, tá tá não, arregaçou não, ah, bunda não, não, não, Agora não, não, não, não, não, não, não, não, Pegou, pegou, pegou, pegou! Tô não, não, aqui, pra ó. Pra ir, ó, não, não, E aí, eu não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Eu não, a Mano, ah, tem algum avião aqui? Tem, claro que tem. Vou comprar na... É, É, tem um avião. Acho que não mais. vira <risos> um pouquinho ó, o helicóptero, só pra me perguntarem. Vamos, Skid. Vambora. Vamos, Skid, bora. Ah, não, velho. Ah, velho, não <risos> vai dar... Ter... É, rapaziada, a gente tá indo com o pombo da Universal por aí. <risos> povo <risos> da Universal. A gente vai santificar o vocês. <risos> tá escutando o barulho da santificação? <risos> tô, tô. Tô vendo a santificação. <risos> Olha o povo da Universal chegando! Olha o povo da Universal! <risos> Meu Deus! Cadê, cadê? Olha <risos> o povo! Não! É, Consegue atirar a gente dentro do avião? Olha De onde? O pombo. Não! Nossa! Nossa, ele jogou a gente pro prédio, velho! <risos> Sucumba e buzina. É um Sai, não vai enfiar dentro da minha de... bunda, não! Boa, não vai não! Pode, não. Ficar... não vai não! Vem, vem. vem da onde vem. você menos espera! Ó, <risos> oh, vou mostrar pra vocês o bug. Pera aí, e fica paradinho. Ó, oh, é pra vocês fazerem com a companheira de vocês. Tem que Quem vai ser minha companheira? Eu. Eu. Acelera e meio que um jogando o corpo pro outro. Caralho, quem é minha Como companheira assim? agora, velho? Eu não sei Eu mais. Tudo. Um, dois, três Eu e foi. <risos> Tem em X mesmo. Oh! Isso, isso, isso. Vai, vai, vai, vai, vai, all right, all right. All right. vai. Vai, acelera. Alright, vai, vai. Vai, vai, boa, boa. Fude, boa, fude, boa, fude. Caralho. Vai, vai, vai, vai. Vamos cruzar, vamos cruzar o oh, oh, oh. <risos> oh, oh. Mano, mano! Oh, oh. Oh, oh. Meu Deus. O, o Deus ele tá morrendo! Morreu sentado, velho! Tu voou. Vambora, Eu entrei no busão! <risos> Eu entrei no busão, é cara! Eu galera... tá voando! Mano, a minha bike, aonde? Mano, a minha bike tá no outro quarteirão! <risos> Cadê tua bike? Tá lá, velho, tá lá na puta que pariu! <risos> tu continua andando, o cara saiu do aeroporto! <risos> ah, tá tô... caralho! <risos> Peguei, peguei, peguei, peguei, oh, ô porra <risos> Aí pegou, pegou, pegou, Vai. vamos lá, vamos lá Vou tapar a cruza <risos> <risos> Ai, <risos> <risos> Ah, <risos> velho, isso você tá <risos> muito bom Pronto você prendeu a minha a meia bike, peraí Vambora, vambora, vambora, vambora Ah, não, ah pira, não, foi, não foi, não foi, não foi, foi? Não foi ah, não, não foi, não foi, vixi Vambora, velho, vambora, velho, vambora Vambora, velho, vambora, velho, vambora, velho Vambora, velho, vambora, velho Vambora pra final, vambora pra final Meu Deus Vai, ah, tu tá foda-se, o cara <risos> deu uma dupla no meio do bagulho, velho. Manei o drone pro escanteio, velho. O problema é tu, Victor. O problema sou cara, cara, eu. Cara, eu, cara, velho. Cara, eu. O problema sou eu, infelizmente. Oh, Ô, ô, ô. Calma, deixa. É um drone, é um drone. É É um drone, é um drone. Meu Deus do ah, velho, eu sou o problema, mano. Sou eu broxa. Do... Oh! Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Oh, ah, não! <risos> Socorro! Eu tô voando, velho! Nossa, mano! Onde é que eu fui? Puta que me pariu. Ai! É, bitch. Parece que você tota é um o Otário. Toma só aquela cara. Vai, vai, vai, vai, vai! Bora, Valeu, bora, Otário! Bora, Quem bora, é o bora, problemático bora. agora? Fui ah, embora! Ai, machuquei. <risos> <Não, risos> vai, vai, vira, vira, vira. Corrida até o final. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa, boa, boa, boa. Obro, bora foi, foi, foi, foi. Vambora! Eles erraram é também, eles erraram é também. Faz de novo, faz de novo. Já Eu vem, já vem, já vem. Já vem, já vem, já vem! Vambora, vambora, vambora! Ah! Ah, tomando cu. cu. Ah, vira, vira pra cá, vira pra cá. A bike. Pra aí? Isso. Calma. Fica assim. Tira o thumbnail? Calma, cara. Obrigado. <risos> Fica do lado <risos> primeiro, né?